Olá, it's Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou vos contar sobre os meus segredos, cuidar do meu cabelo enquanto estou de trança. Vocês fizeram muitas perguntas no Instagram, então decidi fazer um vídeo. Eu vou mostrar a minha rotina né com as minhas tranças agora e vou responder as perguntas que deixaram lá no Instagram. Mas antes de tudo, vou vos contar exatamente o que eu faço, o que eu uso durante esse tempo que estou de tranças. estas são novas tranças, não são as tranças do último vídeo. Essas tranças são mais finas. Eu criei uma página no Instagram. Deixo fotos do meu cabelo. Porque eu não gosto de deixar fotos no meu feed. Do, do meu Instagram principal. Se querem ver mais fotos do meu cabelo. As coisas que eu faço no meu cabelo, né? Uh... Podem seguir a página, vou deixar a página aqui, acho que é tudo. Quando eu estou de trança, eu normalmente uso um óleo, eu tenho aqui uma mistura de óleos que eu comprei na Côte d'Ivoire, nesse óleo contém óleo de rícino, óleo de alho e outras coisas e também contém um, liamba, contém liamba aqui, eu pego nesse óleo, agito, agito, normalmente aqueço, mas como não aqueci... Vou fazer uma massagem, também não me importo em fazer massagem. Tanto fazer uma massagem uma vez por semana. E quando eu lavo o cabelo, eu uso esse rinse aqui, que foi feito mesmo para tranças. Eu gosto muito desse rinse, porque ele dá um efeito assim, muito fresco na cabeça, que eu gosto muito. Porque eu sinto que quando lavo o meu cabelo com shampoo, quando estou de tranças, já não consigo limpar bem, bem, bem o meu couro cabeludo e deixo as tranças muito cansadas. Mas agora com isso, meto, né? Deixo lá por uns segundinhos, faço uma massagem de leve, lavo e está tudo fixe. Por vezes faço umas duas vezes, quando quero sentir aquela, aquela sensação bem, bem fresca, you know. Eu tenho aqui meu telefone, vou ler as perguntas e depois vou responder. Como é que faço para estimular o crescimento do cabelo? Eu, sinceramente, acho que o crescimento do meu cabelo. Trata-se mais de genética que outra coisa. Para ser sincera, eu dei conta que quando deixei de fazer coisas malucas na minha cabeça e ignorei um pouquinho mais o meu cabelo, o meu cabelo cresceu mais. O problema sempre foi uh, reter o crescimento. Porque o meu cabelo cresce, mas depois as pontas não estão boas. Ou faço uma coisa, ou corto mesmo o cabelo. E uma coisa que eu notei que ajudou muito, muito, muito no crescimento do meu cabelo foi apenas usar os mesmos produtos toda hora. Porque aquela troca, troca, troca, troca, troca do meu, dos produtos não estava fazendo muito bem ao meu cabelo. Então, yeah. um, vou pegar no óleo. Eu vou pôr aqui no, ca, no couro cabeludo. E agora eu vou massagear. Eu vou usar as pontas dos meus dedos. Consegue ver um pouquinho do óleo, né? Eu não gosto de pôr muito, muito óleo. Porque depois eu não aguento. Ok? Alguém perguntou como é que eu faço para o meu cabelo crescer enquanto estou a usar tranças. Eu sinceramente acho que isso começa desde a preparação, né, para as tranças. É antes de trançar, uh, faço uma boa hidratação, um, eu uso um bom creme, né, para proteger o meu cabelo. E tanto usar um creme mais, mais pesado ou uma manteiga e yeah. Eu estava a fazer exercícios, então eu estava a lavar meu cabelo com mais frequência. Mas se não, eu sinceramente tento fazer apenas uma massagem no meu couro cabeludo uma vez por semana e esqueço do cabelo. E durmo com, com lenço ou um bonnet, porque eu acho isso muito importante. Porque essa parte do cabelo começa a bazar quando nós não usamos lenço. Isso pelo menos acontece comigo. E vou ser sincera, eu ando muito descuidada com isso. Mas não faz mal, o cabelo vai crescer, enfim. Agora eu vou tirar mais cabelo aqui do puxinho. Eu sinceramente sinto que quando eu não estou assim tão preocupada, tão ansiosa para o meu cabelo crescer, ele cresce mais rápido. E eu já cheguei ao ponto onde eu sinto que o meu cabelo não está a crescer, mas na verdade está, porque... Eu já não reparo assim tanto no cabelo e só dou conta que ele cresceu através das fotos. Mas eu sinto que meu cabelo está a ficar cada vez mais grosso. Alguém perguntou como é que eu faço para escolher os produtos né, do cabelo. Isso foi um joguinho para mim, para ser sincera, porque eu tinha tantos produtos. E hoje em dia o que eu faço é que eu pego um produto e o uso até acabar, porque não dá para ver o efeito do produto a primeira vez, e yeah. Por vezes algumas máscaras dão aquela ilusão de ya, yeah, o cabelo estava mais forte, mais bonito, mas continua a usar para ver se vai fortificar o teu cabelo ou vai deixar o teu cabelo mais fraco ou não vai mudar nada no teu cabelo. Eu já conheço a máscara que meu cabelo adora e tanto usar apenas aquela máscara alguns meses atrás eu decidi mudar de máscara e sinceramente eu não gostei da nova máscara que comprei, acabei a máscara né mas eu não achei que fez algo assim muito muito fixe no meu cabelo e eu vou voltar a usar a primeira máscara que, é, que meu cabelo adora mesmo, adora alguém também perguntou dicas para pessoas preguiçosas com cabelo olha eu também sou uma outra preguiçosa com cabelo eu aprendi a ser preguiçosa porque eu vi que isso estava a me ajudar mais né? Porque estando aí sempre a cuidar do cabelo, meu cabelo não gosta muito disso. É por isso que eu acho que é muito importante conhecer o seu cabelo antes de tudo para não cometer erros que eu já cometi no passado de tentar produtos aqui, cronograma, três vezes por semana lavar. Isso não funciona para o meu cabelo. Meu cabelo crespo não gosta disso. Não gosta disso, a sério, não gosta. Então eu evito usar cronograma também. Eu não tenho tempo para estar a lavar o cabelo três vezes por semana. Eu não gosto de andar com o cabelo molhado nem úmido. O meu cabelo leva um pouquinho de tempo para secar porque eu tenho a idade de pasta. Essas foram as perguntas, né porque fizeram as mesmas perguntas praticamente. Quando eu vejo que as minhas tases estão mesmo bem bem estragadas, eu tiro. Porque isso pode começar a partir o meu cabelo. Especialmente eu, porque eu gosto muito de coçar a cabeça. Por hábito só, não porque estou a sentir qualquer coisa na minha cabeça. Simplesmente gosto de coçar a cabeça. Então, quando as minhas tranças estão a ficar podre, tiro. Eu gosto de deixar as minhas tranças por mais de um mês. Yeah. mas isso depende muito também do estado das tranças eu sinto que quando faço as minhas tranças num salão demoram mais tempo que quando faço sozinha porque aquelas tranças que eu fazia na Cotevó vou deixar aqui uma foto eu deixava na cabeça por quase dois meses e ainda estão assim bonitas só tirava já porque meu pai gostava de me estigar muito <risos> durante esse tempo eu não faço nada além de lavar com shampoo né? shampoo aqui líquido e passar um óleo. Eu não faço nada mais. Bebo muita água. Tento comer bem, mas é um pouquinho difícil porque eu sou estudante. E nem sempre é possível. Mas, além disso, é só isso que eu faço no cabelo. E espero que gostaram do vídeo, né? Se gostaram, deixem um like. Subscrevam. Partilhem com vossas amigas, com vossos amigos. E até o próximo vídeo. Bye!